2 graus, madrugada mais fria, né? Mas no decorrer do dia as temperaturas têm aumentado. Não apenas aqui em Três Lagoas, né? Mas nas principais cidades da costa leste. Dar um pulinho lá fora, ver como que tá o tempo aqui em Três Lagoas. Olha só, céu aberto, nossa, que imagem linda da nossa natureza, nosso cartão postal aqui, a Lagoa Maior, né? Grama verdinha, porque choveu muito em Três Lagoas já esse ano, né? E olha aí, tempo maravilhoso, um dia muito bonito para aproveitar. Como eu disse, o início né da madrugada, na madrugada, início das, ma das manhãs aqui em Três Lagoas estão mais gelados, mas hoje a máxima é de 32 graus. E olha só... Hoje ainda tem previsão de chuva para Três Lagoas em áreas isoladas, viu? Agora vamos conferir aí o tempo e a temperatura para amanhã, sexta-feira. Começando aqui em Três Lagoas, mínima de 15 graus e a máxima de 31 graus. Brasilândia, a mínima de 13 e a máxima por lá é 30 graus. Água clara, mínima de 15 graus e máxima de 30 graus. É ensolarado em Brasilândia, água clara, viu? Vamos saber a parecida do tabuado. Mínima de 18 graus. E máxima de 31 graus. Paranaíba, a mínima de 17 e a máxima de 31. E Inocência, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Israel, é com você. Muito bem. O diretor, antes de chamar a próxima matéria, eu gostaria só de fazer um adendo até aproveitar aqui a previsão da, do tempo que a Mari fez só para mostrar um detalhe que tem tudo a ver com a próxima reportagem. Coloca aqui para nós aqui aquela tela mostrando a previsão do tempo para amanhã aqui em Três Lagoas, já que a frente fria está atuando aqui em Mato Grosso do Sul, hoje pela manhã 19 graus. Dá uma olhada nessa temperatura aqui, ó. A mínima registrada amanhã 15 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Olha a dimensão da amplitude, ou seja, logo cedo... Aquela temperatura gelada, aí você você está se preparando para ir para o serviço. Já põe um agasalho.